Salve, salve galera, são bem vez no No vídeo de hoje vim trazer um tutorial aí Que provavelmente todos os Vegas aí Tem um, um erro Que tipo, você coloca aí Um vídeo de jogo, acho que só acontece com o jogo Aí fica a tela verde, velho No meu caso aqui não tá aparecendo aí, eu tive que fazer isso aqui, né Porque não apareceu, eu acho que eu fiz Eu corrigi o erro e não aparece mais, mas fica tipo isso Fica só o áudio E não aparece o vídeo Eu gravei aqui o do GTA San né? Só um pouquinho Aí era pra ficar assim, mas fica assim É um erro aí com Em, em todos os Vegas Eu vou ensinar vocês agora A corrigir Bem, primeiro vocês tem que ir aí na pasta do Sony Vegas Na verdade não é Sony Vegas Agora pertence a Medix, Acho que é Primeiro vocês entram aí na pasta dis Disco local C Tipo se for o um HD aí, né? é, Se for Windows 32 bits Vai ser aqui Eu acho que é Agora eu não sei É um, algum arquivo de programas aí No meu caso tá aqui em x86 Aí lá na pasta Da Steam Aí depois Steam Apps depois como aí procura aqui aqui ó, Move Studio Platinum 130 aí depois entra na pasta Move Studio Platinum 13.0 acho que funciona todos os do Vegas aqui é desse jeito aí entra aí na pasta file lopo <risos> file aí sei lá, essa pasta aqui o ou plugins isso aí procura aqui Compound Plugin aí vocês clica aí pra renomear e só adiciona um G não um F não um G aí pronto, dá um Enter e pronto aí na próxima vez que vocês entrarem no No Vegas vai estar tá o consertadinho, vai estar tá bonitinho igual o meu eu acho que eu como eu tinha feito isso daqui uma vez Aí não aparece mais o erro da tela verde. Aí ó, internet HD. Trazer aqui o vídeo. Aí sim. Aí corrigiu. É como eu tô gravando aqui. Tá travando aqui, né? Viu? Se der certo aí, vocês falem no comentário. Pra mim deu certo. Deu certo pra mim. Então pra mim provavelmente vai dar certo pra você. Eu acho que funciona com todas as versões do. Do Vegas. E é isso aí. Muito obrigado aí por assistir. Deixe seu like, comentário aí no... embaixo e inscreve no canal. Fui!